A paz do Senhor, pastor Elci Ribeiro, pastor setorial da cidade de Jaboatão. Pastor Elci, o princípio da harmonia, ele foi quebrado e é quebrado constantemente na nossa IADPE pelos líderes hipócritas, dissimulados, corrompidos, desviados e não pelas ovelhas. E o Senhor sabe disso muito bem. Eu estou me referindo ao Senhor como pastor porque eu lhe considero como um pastor de ovelhas. No dia que eu lhe considerar como gestor aí eu o chamarei de gestor, mas ainda lhe considero, ainda que alguns aí em Jaboatão e lá na cúpula da igreja lhe considerem apenas como gestor. De fato, pastor Elcio Ribeiro, nós não acreditamos que a diretoria da nossa igreja, que os pastores da nossa igreja, façam acepção de pessoas, sejam racistas. No entanto, é claro e notório que a gestão atual da nossa igreja está tão preocupada em vender produtos, que não tem nenhum pudor em fazer comerciais de televisão nos mesmos moldes mercantilistas do mundo. Isso é verdade. Pastor Elcir, a revolta do povo não é com as pessoas que falaram e que falam a verdade sobre o sistema iutiano e sim contra os desmandos e desvios de conduta desse sistema. Eu vou mais além, pastor Elcir, e lhe digo que os jovens e obreiros e os irmãos e irmãs da nossa igreja não estão revoltados, apenas estão sendo encorajados a falarem a verdade, porque não suportam mais tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta dissimulação, tanta tirania imposta por esse sistema há quase 20 anos. E no fundo, no fundo, pastor Euci, -Si, o senhor sabe disso. Pastor Elcy, -Si, na realidade o que é pesado são os equívocos praticados pela atual gestão da nossa EADPE, e não as verdades ditas pelas ovelhas, pelo rebanho, pelas pessoas que estão se colocando em posição contrária a esses pecados e desvios de conduta. É a mesma coisa que nós fazemos, pastor Eucir, e o senhor sabe quando saímos para evangelizar. Nós vamos com o coração cheio de amor e misericórdia pelo pecador, mas vamos abominando e rechaçando o pecado. E as pessoas pecadoras, por estarem tão cobertas de pecado, do alto da cabeça à planta do pé, elas se sentem ofendidas porque acham que nós estamos atingindo elas. Pastor Elci, se for para afastar obreiros ou quem tem cargos na igreja temporariamente, somente porque alguém imagina isso ou pensa aquilo que a pessoa falou ou deixou de falar, na realidade, os primeiros a serem afastados, o senhor não acha que seria o presidente, o vice-presidente e a sua diretoria? Porque as denúncias estão aí, processos na justiça comum, procedimentos no Ministério Público Eleitoral, face àquelas inverdades faladas pelo presidente sobre o projeto de cidadania, ele e o Isaac Silva, né? sobre o processo que tramita na justiça por não pagamento de condomínio do Ailton Júnior, em um dos prédios que ele tem apartamento, os inquéritos que tramitam na Polícia Federal, que são coisas muito sérias, muitos irmãos já foram ouvidos, e outros serão ouvidos. O senhor não acha, pastor Elcy, que esses já deveriam ter sido afastados? Na realidade, eu acredito que o senhor, como homem de Deus, no fundo, no fundo do seu coração, se dependesse do senhor para decidir, o senhor já os teria afastado. Mas o sistema ele é forte, entre aspas, como eles dizem, né? Mas nós estamos vendo que de forte não tem nada, forte é Jesus e a igreja. Pastor Elci, -Si, o Salmo 133, ele precisa ser vivido principalmente pela liderança da igreja. O senhor não acha? Não há unidade, não há união, não há respeito. O senhor sabe que o senhor não é considerado como deveria pela cúpula da igreja. Até porque o próprio presidente já disse que não confia nos pastores auxiliares, apenas no filho dele. O senhor sabe que é uma guerra tremenda no meio dos pastores, dos obreiros, dos presbíteros, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo queimar o outro. O senhor sabe disso. Pastor Elsi, amar a igreja não significa ser conivente com os desvios de conduta e pecados graves dos líderes. A igreja não está reprovando quem está denunciando, pastor Eucir. A igreja está reprovando os graves pecados escondidos de alguns líderes. A igreja não suporta mais, pastor Elsi. O senhor não suporta mais. A maioria dos senhores estão servindo a Deus de aparência, simplesmente por uma obediência cega, ou seja, uma subserviência a esse sistema que há mais de 20 anos foi implantado na nossa igreja e que vem matando, assassinando ovelhas. Essa é a verdade, pastor Elcy, que muitos dos senhores não querem admitir. Pastor Elcy, o que está acontecendo hoje na IADPS são embates e lutas contra o pecado praticado por alguns líderes e não contra a igreja. Seja sincero, pastor Elcy. As ovelhas não estão provocando embates nenhum. Os embates, quem está, sendo, quem está provocando, os embates estão sendo provocados é pela liderança principal da igreja. Liderança essa que o senhor procura obedecer. Mas o senhor sabe que na Bíblia está escrito que nós não devemos obedecer ninguém para pecar. E muitos desses líderes principais da nossa igreja estão pecando abertamente. Pastor, eu Todos nós queremos sim terminar os nossos dias na nossa querida Assembleia de Deus, Pernambuco. O que nós não podemos tolerar mais são as dissimulações, as mentiras, a soberba, a hipocrisia de alguns líderes, a começar pelos líderes da cúpula. Pastor elsi, muitos dos senhores, na verdade, estão perdendo sono, sim, mas é por causa dos desvios de conduta dos líderes principais, pois no fundo, no fundo, os senhores sabem, pastor elsi, que a presidência da IEDPE está equivocada, está praticando atos de desvios de conduta, e com isso as ovelhas, o rebanho, não está suportando mais. E esse peso tem caído, sim, sobre os ombros dos senhores. Pastor sei o fato dos membros terem compromisso com Deus e com a igreja, não quer dizer que ficarão calados e omissos aos desmandos praticados pelos líderes principais. Pelo contrário, irão combatê-los como nós combatemos o pecado quando vamos evangelizar o pecador. E por fim, pastor Elcy, o vice-presidente Ailton Júnior, ele não é referencial para ninguém. O Senhor sabe disso muito bem. O Senhor sabe que ele não tem condição de aconselhar ninguém. Muitos irmãos, quando são enviados para serem aconselhados por ele, tentam fugir pela tangente. Porque não vale a pena receber conselho de Ailton Júnior e de muitos que pensam e agem como ele. Essa é a verdade e o Senhor sabe do que eu estou falando. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Continuemos orando uns pelos outros e que o Salmo 133, pastor Elci, -Si, ele não seja apenas retórica, ele seja praticado de verdade, que a nossa igreja passe a ter comunhão com as co-irmãs, que a nossa igreja em Pernambuco passe a respeitar pastores, homens de Deus, homens de bem, homens honrados de outras igrejas, que a nossa igreja, pastor Elci, -Si, através do Salmo 133, deixe de promover competição com outras igrejas a ponto de criarem eventos no mesmo dia e hora e local em que outra igreja com a irmã está realizando o evento. Isso é viver o Salmo 133, que os obreiros da nossa igreja passem a confiar e ter confiança uns nos outros e não viverem de aparência, brigando, se degladiando, mentindo uns para os outros. E com isso as esposas desses obreiros sofrem demais. O senhor não imagina, aliás, o senhor imagina, o senhor sabe o número de esposas, de pastores setoriais, de pastores de campo, de coordenadores de área, de presbíteros que estão tomando conta de congregações, como essas mulheres estão sofrendo, vivendo uma vida frustrada, os filhos, filhos desviados, revoltados com a igreja por conta desse sistema. O Senhor sabe disso, pastor, si? Essa é a verdade. Que Deus lhe abençoe grandemente e não tenha dúvida que Deus já tem o novo presidente da nossa igreja guardado sob oração e no momento certo, todo esse sistema, ele vai cair para a glória de Deus. Quando nós dissemos, vai cair, nós não queremos a queda do homem, a queda de fulano, de Beltrano, não. Porque nós estamos isentos desse sentimento de retaliação, de vingança, esse sentimento de maldade. Mas nós estamos envolvidos por um sentimento de justiça e daquilo que é certo, o um sentimento de verdade. Que Deus abençoe o Senhor, continue orando por nós. Presbítero Giovanni Cardoso, as suas ordens.